a todos. A voz vai melhorar. Sejam muito bem-vindos à nossa casa ceia. Eu saúdo todos os presentes e todos que estão conectados pelas redes sociais. Eu sou Maria Luísa, uma colaboradora aqui da casa. E hoje o tema que nós vamos repensar, né, repetir junto é a prece como sustentação. Ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Mas primeiro, quero convidar a todos para relaxar a mente, serenar o nosso coração, e vamos neste momento nos conectar com toda a espiritualidade amiga que já está presente aqui em nossa casa que prepararam todo este ambiente para nos receber vamos saudar o nosso querido anjo da guarda este amigo de todas as horas que sempre está conosco envolvidos por este anjo nós saudamos nossa querida mãe Maria de Nazaré A ela nós pedimos que nos cubra Com seu manto de amor, de paz, de luz, de proteção E que com ela nós possamos aprender A amar e perdoar incondicionalmente Envolvidos por este amor de mãe Chegamos à espera crítica diante do seu filho Jesus nosso Mestre e ao Mestre agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome e a ele humildemente lhe pedimos Mestre amado leve-nos a presença do Pai, Criador de tudo e de todos Senhor de nossas vidas para que através da prece que nos ensinou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 E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, como eu disse, o nosso tema é a prece como sustentação. E para iniciar as nossas reflexões, vamos juntos pensar o que é a prece e o seu significado. De acordo com Arthur Valadares, um espírita mineiro palestrante, a prece é uma das ferramentas fundamentais da nossa jornada espiritual, porque ela nos permite a conexão com Deus, nosso Pai e Criador. O próprio Mestre Jesus, ao longo da sua jornada, nos momentos de maiores suplícios e também no seu dia a dia ele fazia uso deste recurso conforme nós podemos ler em várias passagens do nosso evangelho no evangelho segundo o espiritismo a prece é um momento de invocação quando nós nos colocamos em comunicação mental com Deus nosso Pai no livro dos Espíritos na questão 649 a prece é a elevação do pensamento a Deus é quando nós no impulso do coração nos aproximamos dele é o traço de união entre o céu e a terra. Orar é pensar em Deus. É se comunicar com Ele. e é aproximar-se dEle. Mas a prece é também um ato de caridade. Toda vez que nós, durante a prece, estendemos os nossos pedidos a nossos irmãos familiares amigos pessoas doentes nós estamos praticando a boa ação que o mestre Jesus nos ensinou e a boa ação é a melhor prece a prece também é o cumprimento dos nossos deveres. Como assim? Explica-se. Reconhecer quando uma alegria nos chega, o nascimento de uma criança, a saúde restabelecida, a resolução de um problema, quando um acidente ele é evitado ou os seus danos são bem menores do que poderia ter acontecido reconhecer é ser grato e olha que nós temos motivos para ser agradecidos a Deus nosso Pai toda vez também que nós reconhecemos que erramos que falhamos e humildemente nós elevamos o pensamento a Deus e pedimos, Pai, perdoe-me porque eu errei. dai me a força para não errar novamente a coragem para reparar o meu erro. Esse reconhecimento é o uso da nossa inteligência, da nossa consciência. Nós não temos isso de graça, só para embelezar o nosso corpo, a nossa mente, não. Como Filho de Deus, como cristãos, nós devemos ao final de cada dia fazer uma análise do nosso comportamento, aprender com os nossos erros e tentar a cada dia ser melhor. É para isso que Ele nos deu a inteligência a consciência o discernimento orar é também um ato de adoração e pela prece, pela oração nós podemos primeiro louvar a Deus agradecendo-o podemos pedir pedir pelo nosso próximo, pedir por nós e podemos e devemos agradecer. A prece ela pode acontecer a todo instante. Ela pode ser no período da manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Sem prejuízo do que eu estiver fazendo. Não existe a desculpa de que não tenho tempo para falar com Deus. Porque a prece ela é uma questão de conexão de pensamento e ela só tem valor pelo pensamento ao qual se liga porque Deus, nosso Pai Ele lê no fundo do nosso coração Ele vê a nossa sinceridade e toda vez que um pensamento uma prece partindo do coração se eleva a Deus ela é muito mais ouvida do que aquelas preces decoradas, longas e feitas por obrigação ai a prece como são tocante as palavras que saem da boca de quem ora e qual é a ação da prece em nossa vida. A prece é um orvalho divino que destrói as maiores paixões. Ela é filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho do Pai. A prece é um bálsamo para nossa alma. Um fortificante para o nosso espírito. A luz para aqueles momentos de dor, de aflição, de desespero. A prece educa, ela cura, ela fortalece. E pela prece nós perdemos coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. O que, que perdemos? Perdemos a nossa arrogância, a nossa vaidade. Perdemos o nosso orgulho. Nós perdemos o nosso egoísmo. Mas é preciso que a prece, ela esteja apoiada numa fé viva, na bondade de Deus. Sabendo que Deus, nosso Pai, ama e cuida cada um de nós, igualmente, sua justiça assim também é. Portanto, Ele dá a cada um de nós de acordo com o nosso merecimento. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo, ele é proporcional à nossa força, à nossa fé. A recompensa, ela vai ser proporcional à nossa resignação, à nossa coragem, o como nós enfrentamos as dificuldades no dia a dia. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. Como? Vivendo e praticando ensinamentos do Mestre Jesus tem um exemplo que eu quero citar para vocês do militar o militar quando ele vai para a guerra ele não fica contente no repouso do acampamento porque este repouso não vai lhe trazer nenhuma promoção nós estamos aqui reencarnados Neste momento estamos aqui refletindo a palavra de Jesus. E qual é o objetivo de estarmos aqui? Evolução. Todos aqui desejam se tornar melhores. Então, nós devemos ser como o militar. Não querer repouso que enfraquece o corpo que entorpece a alma. Nós devemos é, enfrentar as amarguras da nossa vida, todas as dificuldades, com fé, com força, com coragem, com resignação, buscando a cada dia superá-las, dominando em nós os nossos ímpetos, da vaidade, do orgulho, do desespero, da impaciência. E assim, nós estaremos trabalhando o nosso íntimo, procurando controlar em nós todos os nossos defeitos, analisando o nosso comportamento, o nosso pensamento, e neste exercício diário da busca de se tornar uma pessoa melhor, nós vamos evoluindo. De acordo com o Espiritismo, a vontade é o veículo do pensamento que se estende ao infinito. E é assim que a nossa prece ela chega aos bons espíritos. E eles vêm nos sustentar nas boas resoluções. Eles vêm nos inspirar em bons pensamentos. Eles nos ajudam a adquirir força moral necessária para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Eles também nos ajudam a reentrar no caminho do bem se dele nos afastamos eles nos ajudam nos inspiram a nos afastar de tudo que não é bom porque eles sabem que nós somos os maiores causadores das nossas próprias aflições renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus é renunciar a ajuda a si próprio a prece ela é sempre agradável a Deus quando ela é ditada do coração com fé, com fervor com sinceridade porque para Deus o que mais importa é a intenção e todo aquele que ora com fervor, com sinceridade, ele se torna mais forte contra todas as dificuldades da vida. E Deus, nosso Pai, Ele sempre envia os bons espíritos para nos assistir. Cada um de nós possuímos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação da nossa prece que ela se estende muito além da nossa esfera corporal como toda vez que nós fazemos uma prece ardente e sincera em favor de alguém esse ato ele tem a ajuda dos bons espíritos para inspirar a pessoa em bons pensamentos para lhe dar a força necessária para ela superar o momento que ela está passando observem quando vocês oram por alguém e depois conversa com ela ela diz, nossa eu dormi melhor eu acordei melhor esse é o poder da fé sincera e quais são as qualidades da prece Jesus as deixou bem definidas no capítulo 27 do nosso evangelho quando ele diz ore secretamente com sinceridade de forma assim perdoe se necessário seja humilde analise os seus defeitos e procure superá-los no dia a dia Madre Teresa de Calcutá ela ilustra bem este processo de relação com Deus quando perguntaram a ela Madre o que a senhora diz ao pai Quando ora Ela respondeu Nada Eu só escuto O repórter ficou curioso Achou interessante aquela resposta Então ele perguntou novamente Madre Então o que ele diz A senhora E ela respondeu nada os dois escutam isto é a prece é uma questão de sentimento de uma conexão tão profunda que as palavras não conseguem traduzir então se a prece é pensar em Deus é falar com ele o como com quais palavras e o tamanho, pouco importa. E agora, quero convidar vocês para nós nos conectarmos com Deus, nosso Pai, e agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre o Evangelho do seu Filho. Agradecemos... A benção da saúde, do alimento, da casa, da coberta, do trabalho. E pedir, pedir humildemente ao Pai, que nos proteja em nossa caminhada, que nos abençoe no retorno de nossa casa e que durante toda a semana nós possamos refletir e aprendemos a nos conectar com esse Pai maravilhoso, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigada.